Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Nós viemos aqui numa lenda que foi passado para a Thaís, certo, Thaís? Isso mesmo. Um inscrito passou para gente, Thiago. Falou que ele já morou aqui há um tempo atrás, junto com a esposa e com o filho dele. E disse que o filho dele, Thiago, viu uma senhora nessa casa. Então, cara... Aqui... E faz 10 anos que eles mudaram daqui, mas ele falou que aqui... Ele escutava bastante barulho, mas ele nunca viu nada, mas o filho dele falava que viu uma senhora. Diz que até desmancharam a casa, né? Sim. Ele, ele falou que faz muitos anos que ele não passa aqui também, né? Que ele acha que é desmanchado. E pelo que a gente viu, parece que tá desmanchado mesmo. É, a gente mas... viu tem um chão aqui, ó, não isso. tem parede. Mas eu vi que parece que tem um telhado ali, pessoal. Então a gente... Oi, tem tamo... tamo... tamo... mosquita não? Uhum. Então a gente vai dar uma volta ali, vamos olhar como que é o local, sentir pra gente estar voltando à noite. Isso aí, Thiago. Ó, eu tô até assim, ó, por causa dos mosquitos. Tá demais, né, cara? Tá bastante. Galera, deixa like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Cara, o caminho aqui tá complicado. Hein, Cuidado, cobra, hein, Thiago? Então, cara. Que perigoso. Olha o matagal que tá. Não tem tá. caminho, não, né? Não tem, cara. Isso aí, na verdade, não é nem caminho, né? Então. Tá me incomodando com os pernos longo Ah, desmancharam mesmo, ó. Mas deixaram os móveis, ó. Mas será Mas que... Será que dele? Eu acho que não, Thiago. Porque ele falou que aqui era uma fazenda, né? É isso. Então, acho que depois que ele saiu, já veio mais moradores. Ó, deixaram o colchão, sofá. E tá aí. O sofá lá. berço Thiago, ó. berço Vamos lá. E era só o filho dele que via? Ele falou que sim. Nem ele nem a esposa não via. Não. Olha, tapete. Será que essa família saiu também daqui por causa disso, Thiago? Bom, ó, tapete. Ó, sofá. Tem um sofá. Tem um aí? Ó, nossa, um monte de tapete. Vamos Olha o sofá. Vamos olhar o pra gente tentar entender, ó. Aqui tem um colchão, né? Sim. Será que aqui era o quarto? Ó, porque assim, pelas divisão, ó. Talvez a casa caiu tudo e os cômodos ficou. Talvez aqui era o quarto, aqui era a sala. Aqui deveria ser outro quarto, poderia ser um caso da cozinha. da coisa. Aqui tinha uma varanda, Thaís, tá, ó. Tinha é uma varandinha? É, é tá? provavelmente entra lá pela, na sala. Nossa, hein? galera, eu tô, eu tô. tudo picando aqui. Nossa, e lá tem alguma coisa, ó. Sim. Vamos dar uma olhada aqui. Olha ah, o um negócio aqui, ó. Tá vendo? De criança, ó. De criança. Ah, aqui também poderia ser uma área, ó, Thiago, ah, a escadinha, aqui, ó. Aqui é o berço, né? Aham. Uhum. Sabe o que eu tô achando? Entrava aqui, aqui é a sala, ali é a cozinha por causa da, da coisa ali, sabe? Não, eu acho que lá era a sala, aí a aqui cozinha? é a cozinha, ó. Essa parte aqui, é cozinha. Mas lá tem a lavanderia, será que não dava acesso com Por que você fala que é lavanderia? Porque tem um chãozinho ali, ó, acho que lá ficava... Mas um ali centro, eu acho tudo. que é aquelas arinhas de entrada. É, pode ser. Aqui dois quartos. É. Eu acho, não sei, né? A gente tá imaginando, pessoal. Ó, tem negócio de patente. Ó, Olha o outro sofá aqui, tem isso. É. Ó, eu acho que aqui era a cozinha. Você tá vendo que o chão já era diferente? Ah, você fala que a cozinha era aqui, então. Sim. Ah, pode ser. Dá pra ir aí? Cuidado, diabo. Olha, ó. Ó, rodinha de carrinho, ó. É, deixei de prego, hein. Bom, será que ali não é melhor ir por ali, ó? Cuidado, isso é um poço. Oh, Amor, cuidado de arrancar isso aí. É um, poço. é um poço. Deixa eu até arrumar aqui um pouco a lanterna. o pessoal ver. Galera, é fundo demais, olha. Cara, tem medo, tá é isso? antigamente, tinha poço na área. Ó. Aqui é provavelmente uma área. E ali é a lavanderia, olha lá ó, tanque. É mesmo, ali é o tanque. Ah, é verdade, vocês. Então ali seria a lavanderia. outro tanque tá, tá, vendo? Sim. Nossa. Mas eu acho que ele nem imagina que tá desse jeito, Thiago. Ah? Ele nem imagina, eu acho que tá desse jeito. Nossa. Ele falou, como faz muito tempo que ele morou aqui, ele achava que já tinha até desmanchado. Sim. Porque ele falou que começou a plantação e geralmente essas plantações arrendam as terras, né? Cara, e, e essa senhora que aparece que então... o menino via? O que, que é lá? Será que é outra casa? Não. Ele não falou nada pra nós, ele só falou do, da casa. Eu só falou da casa. Na hora que me parou ali, eu aquele pilhado tá ali. Eu achei que lá era a casa, só caí dali eu vi que tinha um negócio aqui. Só é que eu tô achando estranho, Thiago, por que, que tem esse tanto de móveis aí? Ó. Oh. Nossa, parece algo de voodoo, mano. Parece mesmo, bonequinho de voodoo. parece? Ó, oh. isso que... sei lá. Essa grama é cheia de aranha, hein, cara? Então, cara. <risos> cara que... Meu Deus, tá tenso aqui. Amor, vai só você ali, ó, porque tá tô, tô com medo de... Eu não vou nem entrar lá dentro, é, isso. só vai até ali pra ver o que que é. Parece que não é, cara. Cara, deixa eu é. olhar se assim, não tem cobra assim Muito em bom. cima. Você tá maluco, filho. Ué, Thaís, é fechado aqui. Como é assim. Opa. Galera, não sei nem como que tá ficando a filmagem aqui, porque eu tô... Tô olhando por causa de cobra, velho. Pelo amor de Deus. Cês ah, você ainda tem, ó. Vocês não fica brabo não, hein. Thaís do céu. Que? Tem cadeira aqui, cara. Tô olhando não. assim. Tem umas cadeiras aqui dentro, cara. Ô, cuidado com cobra, hein. Mano, o Thaís vem aqui pra você ver. com medo de entrar. Eu tenho a impressão que tem alguém sentado nessa cadeira ali, mano. Será que era aqui que ele morava então? Não, não pode. Eu não sei, cara. Tá vendo? Não, não tem porta, né? Não. A porta é lá, mas lá não dá pra ir. Não dá? Porque lá era mato, não sei se dá pra ir pro quê. Vixe, Maria. Ah, não tem jeito. Não, não dá, né? Não dá. Mato ali tá... Fechou. Cara, ah, não dá a impressão que tem alguém sentado nessa cadeira, uhum. né? Olha aí. Estranho, né, velho? É a senhorinha? O que tem mais aí, Tiago. É que só tem cadeira. E essa, esse outro cômodo aqui fechado? Então, tem que ver por ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Ai, tem, tem mais alguma coisa, coisa ali, ali Tiago. Ó. Oh. Mas não dá pra ir, velho. Ó, tem tanque. Era outra casa, amor. Não dá pra ir, né? Era outra casa. Olha o tanque. É isso. Ó, o negócio de passarinho. Aham. Uhum. Tá vendo? Sim. E era outra casa mesmo, só que aqui não tem como entrar não, ó. Não dá. Já tá o chão também. Agora, qual será então que ele morava? Ele falou, ele só falou para mim só uma casa. Ele não falou nada de, de tuia, nada de outra casa. Não falou nada. Aqui. Oi. será que nós está no lugar certo, ah, Thiago? Pelo que ele explicou, velho, não dá para passar ó, a porta. Era por aqui, Thiago. Ó, é, tá muito nada. perigoso. Opa, que põe a câmera aí. Galera, tio estou tirando assim pontos. Né? Ah, não sei se eu consegui Ué, filmar, tá, isso. Está perigoso aqui. Thiago. mas do lugar é tenso, hein, cara. Não, velho. agora? E, Thiago, por que, que a pessoa mudou e deixou todos esses móveis aqui, cara? Já mudou, comprou bens. Mas deixou muito móveis, né? Vai saber se não tinha mais indo também não pegado, né? Então, cara, não sei, velho. Sei que estranho é. Agora não sei se tem mais coisa pra lá, tá vendo? Então. Será que ele teria coragem de um dia vir aqui fazer a investigação com a gente? Então. Spirit Box? É, ele poderia vir, né, cara? Sei lá, né? Não sei uma se ideia. Ele, ele viesse, contasse... Não cheguei a conversar com ele sobre isso, não. Só, ele só me falou, né? Falou assim, ah, Thaís... Não, na hora que ele falou, Tia, que foi até legal, porque ele falou... Ah, Thaís... Eu morei numa casa muito louca, que meu filho falava que vinha uma senhora, e aí minha esposa estava barulho. Só que ele falou que o filho dele é pequeno, era pequeno. Hoje ele falou que o filho dele tá com 42 anos. Nossa, faz tempo faz. não que ele morou aqui. Ele é um senhor já. Três olha ali, ó, a cordona ali. Ah, então essa, esse daqui já mais muita gente já morou aqui. Então. Eu acho que depois que ele morou, muitas pessoas morou aqui. Ah, então deve ter morado. Bastante gente já então, eu Então, por né? isso que eu falo isso daqui, deve ser alguém que abandonou depois dele. Mas do jeito que tá aqui, ó, se você olhar para esse estaco aqui, eu acredito que já faz mais de cinco anos que isso aqui tá assim. cinco? Rapaz do céu, isso daqui já tem mais de dez anos que tá desse mais jeito, ó. Mais dez anos, ó, né? Abandonado desse jeito. Caraca, mano. Mas nós podíamos chamar um dia ele pra vir, né? Então, aí ele explicava certinho pra nós, ó, morei em tal lugar aqui, porque tinha outra casa ali. Sim. Agora não sei se tem mais coisa pra lá, mas o mato que tá, meu. Tá, é perigoso o cobra, cara. Aham. Uh -huh. Né? Verdade. E os mosquitos? Ó. Uh -uh. Tá louco. E, Thiago, agora eu tô pensando aqui, se ele não vim, nós podíamos perguntar pra ele se o filho dele não vem, né? ah Porque é o filho dele que via. É. Não sei. Ah, vamos conversar com ele, né? É mesmo. Pessoal, o que, que vocês acham da gente vir aqui à noite e convidar eles, né? É, é claro, a gente não mostra, né, Thaís, quem que é a pessoa uhum. para não, não dar coisa. A gente preserva, né? É, bastante. a gente sempre preserva. A gente, Vocês podem ver que a gente não mostra o pessoal aqui no, nos canal, mas a gente viesse, ele contasse pra gente o que que ele via, né? Uhum. Filho, seria interessante o filho dele. Então, eu não sei se o filho dele mora na cidade. Então. Vamos conversar com ele certinho. Qualquer coisa, vem ele e o filho dele. É. Né, se, se eles topar, né? Uhum. Pessoal, a gente vai convidar eles pra ver se eles vêm aqui, pra gente estar fazendo a investigação junto com eles, para eles tentar, para eles contar para gente o que que aconteceu, né, o que que eles viam, né, o que que eles O pai disse que também, parece que as coisas mexiam, né, caíam, né? Aham, uh -huh, é um estava barulho, ele falou. Será que não era essa senhora que ela morreu então, aqui tá? e ela ficou perturbando a casa? Tem que, isso vai só numa investigação mesmo para descobrir. Só. Lembrando, Thiago, que ele entrou em contato com nós no WhatsApp, então deixa o WhatsApp nesse canal também, é que o pessoal entra em contato com a gente manda um oi aí galera, lugares tá... aqui na nossa região isso aí galera tá aparecendo WhatsApp aí ó adiciona a gente manda um oi sempre que sair vídeo novo no canal a gente vai estar enviando para vocês e também se você quiser adquirir um boné Thiago Furacão ó, top né Thaís boné uh -huh. né tá aparecendo no Instagram aqui ó Thiago Furacão online manda uma mensagem Pra a gente passar o valor para você do boné e você manda o CEP lá para gente para gente calcular o frete também aproveitando que são poucas unidades, poucas unidades pessoal acabou acabou né Tiago tá super barato cara né Thaís? Uhum. top demais o boné ó que tá pegando ali na tá, câmera sim. né cara sensacional mano galera vou encerrar esse vídeo por aqui se você gostou deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito eu e a Thaís vai convidar esse pessoal para vir de noite aqui com, com nós, para a gente fazer a investigação, então fica ligado lá no canal Thiago Furacão, link está na descrição para quem não é inscrito, vai lá e se inscreve também, que a gente vai em lugares assim de noite, de madrugada, e faz a investigação sobrenatural. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!